lindo e você ter vindo no meu, na minha casa. Alegria nossa. Oi, gente. Bem-vindos a mais um Fundo do Baú. E hoje é a minha alegria em estar aqui com a minha entrevistada super especial, a Palmeirinha. Muito obrigada, querida. Agradeço você também de estar, na, de estar na minha casa. Olha, que prazer. entrevista, conhecendo você pessoalmente. Ah, bom, que maravilha. Estamos aqui na casa da Palmeirinha, na varanda dela, um lugar super gostoso. E mais gostoso ainda é para a gente falar de recordações, de boas histórias da vida. Imagina Não, que você tenha muitas, coisas né? Coisas boas da vida da gente, né? Não só sofrimento, porque isso aí todo mundo passa, sem né? Sem dúvida, sem dúvida. É coisa gostosa, coisa boa que você lembra e que você dá risada de tudo que você passou. É mas, mas eu acho que o que a gente guarda, geralmente a gente guarda só coisa boa, né? Isso. essas recordações, é. né? Coisa é. ruim é. a gente... É. A gente foi para lá, né? É coisa ruim a gente pode esquecer. Então vamos abrir o baú da Palmeirinha. Foi difícil escolher os objetos? Não foi muito difícil porque eu escolhi as melhores uh, escolhi as melhores fases da minha vida, as melhores coisas que eu passei, né? Ah, então foi só coisa boa mesmo. Palmeirinha, eu queria começar por essa foto aqui. Porque eu fiquei surpresa quando eu soube quem era. Você pode explicar para gente? <risos> essa daqui, eu tinha 14 para 15 anos. Que novinha! Olha, essa foto tem muita história, porque antigamente as, as, as bolsas usavam sempre no dente uma lasquinha de ouro. E aqui não aparece, mas eu tinha uma outra que acho que ela tá muito acabadinha, não dá nem para aparecer. E eu tinha uma lasquinha de ouro. Mas lasquinha colocava como? Lasquinha? Coloca... A gente ia no... No... no dentista. No dentista, ele colocava uma entre os dois dentes. Gente. E quando a gente sorria, os meninos ficavam apaixonados. <risos> e também, agora não. Agora você faz regime, faz. Uh, e vai na, na academia. academia e antigamente as meninas mais rolicinhas mais fofinhas com as pernas grossas e bem, bem não não muito muito curva, curva, né? É. curvas, né? Curvas. Curvinha. Cheia de curvas, bonitinha. Fazia sucesso. Nossa, fazia muito sucesso. Você era assim? Você era assim? É, eu era assim. Ah. eu era meio triste, viu? É. E essa, essa foto aqui me lembra quando eu fui para São Paulo, quando eu estava em São Paulo e fui para Bauru, foi onde começou toda a minha vida em Bauru. Você, na verdade, nasceu em Bauru? Nasci em Bauru, com seis anos eu vim para São Paulo que eu fui criada, terminei de vir criar com uma senhora francesa. E aí depois que meu pai faleceu, que eu, eu, é, foi essa, essa foto aqui, lembra muito, que eu fui para Bauru que eu comecei a ajudar minha mãe a poder criar meus outros irmãos. olha Quantos irmãos? Eu tinha uh, quatro irmãos. Quatro você? Dois, dois homens e eram dois, dois homens mulheres. e três mulheres. Ah. Que bacana, que bacana. E tem uma lembrança muito boa essa daqui, olha. Eu vou virar um pouquinho para minhas amiguinhas ver como é velho isso daqui, ó. Olha, Dá todo marcado já, gente. Olha, ah, normal, né? E passou na mão de muita gente isso daqui. Ai, que maravilha, Camilhinha. Que linda moça, né? Mas lembra boas, boas lembranças, viu? O que mais lembranças. você tem saudade dessa época de, de adolescente, de jovem, criança... Que lembrança mais forte você tem Olha, assim? Olha, de adolescente, eu tenho a lembrança, muita lembrança e vejo até as músicas que tocava. Era uma vez por mês que tinha uma quermesse E na quermesse tinha uma... como que a gente fala? É uma... um coreto do jardim Era numa praça e chamava o coreto do jardim, ali ficava a, a banda a, a, a banda orquestra né e o pessoal gravando as músicas e tocar e as moças do coreto dava volta assim para para para fazer chamava fute ah, fute olha que, que chique você ia, Era só para ir paquerando. Tava, é, ir paquerando. Ver que é, servista vista. Né? As moças iam para lá e os rapazes vinham assim para a gente se encontrar só de, de, de, de, de olhar. Trocar né? olhares, só, só trocar olhar. olhares. Ah. E, quando, e, e quando eles gostavam das moças, eles pegavam iam lá e ofereciam uma música para a moça. É um correio elegante que mandava com a música. Aí tocava a música no coreto. Que tocava muito aquela índia, seus cabelos nos ombros caídos. Ela, mas olha, era muito... Eu... E só dava, no coreto, só dava Palmirinha, Palmirinha. Já te chamavam de Palmirinha naquela época? Não, não, era Palmira. Palmira, sempre Palmiras, foi. É, Palmirinha tá. com uma outra pessoa que me batizou. Mais tarde? É, mas foi bem mais tarde. Bem uhum. mais tarde, quando eu, depois a gente vai chegar lá, né? Palmirinha, por tudo que você me falou aqui, eu tô achando que você era namoradeira mesmo, né? Hã? Olha lá, <risos> lá, essa timidez. Agora pode contar. Agora você já é, seus 80. Vi. Eu não era muito, né? Mas eu chegava lá. Mas antes, vamos falar da sua. Essa coisa da, de como é que você começou a, a cozinhar. Olha, Você eu... falou que ficou com uma senhora francesa. Isso. Isso te influenciou ou não teve nada a ver? Não, me, o que me influenciou foi minha mãe, que tinha um hotel e a gente. Minha mãe cozinhava muito bem. E foi aonde eu ajudava até minha mãe a fazer a comida, que era um fogão a lenha, e ela mexia as, as carnes, ela era num banquinho. Eu subia, eu tinha uns 5 anos, e subia, ela fazia eu virar. O bife? A carne, a carne. é, carneira, ela fazia sempre aquele lagarto na panela hum, que de queijo, que antigamente não existia nem panela de pressão. É. Então foi assim que eu comecei a gostar de cozinhar, toda a vida eu gostei. Depois, com essa senhora francesa, foi onde eu conheci as comidas mais sofisticadas, que nem o creme bechamel que nem um pudim de leite condensado, que foi o primeiro doce que eu fiz, foi ela que me ensinou e começou minha vida de, de culinária. Que bacana. Foi aonde começou. Aí depois me casei, não, não deu muito certo. Aqui ó, o casamento. Agora vamos pegar a foto. Olha você. Isso você tinha quantos anos? Ah, eu tinha 19 anos 19, muito novinha, né? É, novinha Muito novinha, lá em Bauru isso? Lá né? em Bauru ah. Então, foi aí, antes desse Antes daquela foto que eu tô sozinha ah. Que eu contei para vocês eu, Aí depois eu conheci Aí eu comecei a trabalhar Trabalhava nas lojas americanas lá em Bauru para ajudar minha mãe a criar meus irmãos E foi aonde eu conheci Eu conheci um rapaz, que quase eu fui noiva infelizmente que foi meu primeiro amor que eu não cheguei a me realizar com um casamento e foi onde eu conheci meu, meu marido, me casei tive minhas filhas três filhas, né? três filhas maravilhosas que foi a minha luta toda foi por essas três filhas. De e você verão. cuidou uh, uh, praticamente, praticamente sozinha delas? Sozinha, sozinha. Eu não fui feliz do casamento, mas fui feliz com ele por ele ter me dado as minhas três filhas. Ai, que que são a minha vida até hoje. E é. você sempre sustentou elas? Sempre, sempre, é. sempre. Como é que foi? Difícil, né? Foi, foi muito difícil, é. porque eu não consegui fazer uma faculdade. Eu, não, eu queria sempre, o meu sonho era ter terminado meus estudos e eu não tive essa felicidade aí eu quis dar para minhas filhas o que eu não tive e foi aonde minha luta de trabalho de poder dar uma vida melhor para elas do que eu tive dar tudo de bom para elas foi o que eu tive que maravilha, tudo que você trabalhou, né? e tudo olha que eu trabalhei e estudou, porque você fala que não estudou mas olha aqui, gente, alguns livros. Alguns, dos muitos que ela tem aqui guardados, que ela já me mostrou. Livros de culinária. Super antigos. Muito. E que você, eu que tô falando, estudou aqui isso aqui. É. Quanto você já não leu isso aqui? Releu? né? Olha que, que coisa. É. E você vê que às vezes a gente, eu... eu até meus netos que me ajudavam e minha filha que me ajuda, você vê que as... As letras era é antiga, é antiga. Sim, eu tenho agora é tudo. Olha diferente. aqui, gente. E... Pequenas, Pequenas, né? Pequenas. Né? Olha. E eu lia e fazia as receitas. Olha, esse livro aqui chama. Perdeu a capa já, né? Com já o tempo. Tá todo amarelado. É a arte de comer bem. E ele é, sabe de quando? Aqui fala, né? 1950 é este livro. Então, ele tem 67 ah, anos, 67 anos esse livro. E esse outro aqui também, é, a gente não conseguiu ver a data, né? Nutrição e Vigor, que foi escrita para o médico, né? Foi, foi. É. Tem umas receitas maravilhosas. São receitas que você vê que pode ser feita, você comer bem, né? E se alimentar bem. Com os alimentos que ele está falando aí. Você usa esses livros até hoje? Você consulta de vez em quando? Eu tenho muita coisa, muita receita desse livro que saiu num numa livro que eu tenho de mil receitas. Ah, que bacana. Quantos livros você já tem? Eu tenho cinco livros. Nossa. E tem uma revista que sai todo mês, né? Que bacana. Sua revista? Sua revista? É a minha delícia. Que chique, Paulinha. Você imaginou alguma vez na vida chegar Não, Eu jamais imaginaria. Quando eu vendia as coisas na rua, quando eu comecei vendendo as coisas na rua, jamais eu imaginaria que eu ia chegar onde eu cheguei. Na televisão, ser é. conhecida por todo mundo. É né? Ser muito reconhecida na rua? Muito, muito. E as pessoas acham que são muito carinhosas com você, muito né? Porque você é muito querida. Principalmente jovem, é. muito. A minha assessora de imprensa fica, fica... Ela fica... Abismada. Abismada, porque ela fala, palmeirinha, não acredito. E eu não me enxergo nisso, sabe? Os jovens, os jovens que... Eu fui, você viu... Não sei se você ficou sabendo, eu fui no Rock and View. Uh! Mas eu fui trabalhar, mas foi um sucesso. Oh, né? Gente! Foi aqui trabalhar gente. como? Fui fazer um comercial lá. Ah, que bacana, que legal. Fui fazer um comercial, um comercial e consegui dar uma olhadinha lá. Você continua trabalhando, Palmeirinha? Continuo trabalhando. 86 anos, né? Que maravilha. Tá com hum. saúde, tá com disposição. Não, muito trabalhando. trabalhando. Bastante, trabalhando bastante. Você nas redes sociais, como é que tá, Sandra? É eu arroba vovó Arroba vovó Palmirinha. Todas as redes, é isso? Arroba vovó palmeirinha é. Pra quem ainda não conhece as redes sociais é. da vovó Palmirinha. Você curte essa coisa de, de poder conversar com os fãs, né? É, é isso é que é o diferente. Eu verdade com você hoje. Verdade, verdade. verdade. Fui lá no, no, minha filha foi lá no, no, na internet e pegou você pra me saber ah, Nossa, tava vindo aqui. que bacana, que Aí. ótimo. Você já me assistiu, então? Eu já assisti, já assisti, bom, assisti querida. você entrevistando a Silvia Copovica. Ai, ah, que maravilha. Que é uma pessoa maravilhosa. Falando de palmirinha não podia faltar a panela, vamos combinar? Então, por qual que você quer começar aqui? Qual que é a primeira? A primeira é essa daqui, ó. Cuidar. Essa Apesar. daqui, essa panela, olha, você vê como o cabo... Nossa, o cabo já está é, todo quebrado o cabo, minha mãe mandou um marceneiro a pôr o cabo de madeira. Essa, essa panela aqui foi da minha mãe. A minha mãe que cozinhava com essa panela. Aí depois, quando ela faleceu, ela mandou deixar para mim. Que coisa! E eu usava, eu uso ainda até hoje... A minha filha que usa a Sandra. E o tá mais tá rabada aqui. Gente, quantos anos tem isso? Ah, tem muito tempo. Nossa, e tá funcionando, tá você funcionando Tá funcionando direitinho, ó. Que maravilha. Fazendo. Você comentou comigo que lembrava que sua mãe fazia feijão aí, né? Feijão. Para ah, vocês. Fazia carne de panela. Hum. Aqui. Que maravilha. Deixa eu pegar, que essa aqui tá pesada, ó. E essa aqui já é mais... Essa Mais é recente, é. mas nem tanto, Essa né? aqui é mais recente.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 mas depois que ela fez a propaganda, falado que eu levei uma lembrancinha pra ela de de, de badinho, ah. e ela mostrou lá, olha, a Palvira faz salgadinho, faz festa de aniversário, faz aí verdades, aí estou. Isso a gente tá falando, década de 90? Foi um sucesso que foi aonde eu, eu fui o Record, né? É e aí que você começou? Então, foi que acho que a Ana Maria ah, acho que nós temos fotos aqui, né? Ah. É, a Ana Maria Viu a minha propaganda Olha aqui, gente Você e a Ana Maria, é. olha Então, você viu? Ela novinha <risos> E a Ana Maria me convidou para fazer o café da manhã com ela, Sim. no Norte a Norte, onde eu fiquei seis anos. Olha, que bacana. Uma pessoa maravilhosa. Foi aonde ela me batizou de Palmirinha. Ah, foi ela que te é, batizou? Ana eu Maria? Eu chamava ela de Aninha. Aí ela falou, você me chama de Aninha, eu vou te chamar de Palmirinha. E ficou. E aí, quando é que você conquistou o seu programa? Quando eu conquistei, foi onde a Ana Maria saiu da Record, Fiquei seis anos. onde eu conquistei meu programa,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 no CID, no, tá? No, no Cid. Com fraternização, né? Então, e fiz o doce de abóbora que ela pediu. Oh, delícia! Que recordações boas, não? Maravilhosa! E agora, eu acho que a gente chegou aqui na parte... Que você não pegou foto de uma coisa? Okay. Das suas filhas, das três... Como é que elas chamam? Uma chama Natânia, a outra a Sandra, que trabalha comigo... E a Nancy que é a mais nova. Todas não. cozinham bem? Tu... Sempre tem é. uma ovelha negra, né? É. Que não se interessa. É, minha filha tá ali, a Sandra, que não. não. mas ela faz. Ela faz galinhada, muito bem feita, rabada. Hum. Ela faz coisa bem feita. É. Agora a Tânia. Mas com a mãe do lado vai fazer pra quê, não é, minha né? gente? Com a cozinheira do lado. É, né? é mas a Tânia cozinha muito bem. Gosta. Ela faz a. Ela faz macarrão feito em casa, maravilhoso. Ai, maravilhoso. que gostoso. E esses aqui quem são? Essa daqui é meu primeiro bisnetinho Esse aqui é meu neto. Ah. Esse aqui é minha filha mais velha. Tá. E esse aqui é meu gelo, meu primeiro gelo, ah. maravilhoso. E esse aqui é meu meu bisnetinho minha bisnetinha que nasceu, a minha primeira bizetinha. Ai. Eu tenho quatro, Nossa, tenho cara. três meninas e dois bonequinhos, e um bonequinho Ai. agora, que é o homem que, que gostoso. Que, é Rafael, Ai, que gostoso. Que é o Davi, que é maravilhoso. E netos você tem quanto? Neto eu tenho quanto? seis. Seis netos. Seis netos, maravilhosos Como é que é, hein, Palmirinha? Conta pra gente, porque acho que, infelizmente, nem todo mundo vai ter essa sorte. E a alegria de chegar bem aos 86 anos, né? Como é que é chegar a essa idade, olhar para trás, né? Ver as suas recordações, pensar em tudo que você viveu. Qual que é o sentimento que você tem? Eu me sinto orgulhosa de ver a família que eu tenho e de ver que tudo que eu consegui foi batalhando, trabalhando e conseguir tudo que eu queria ter, e que gostaria que todo mundo tivesse e fico feliz de, de ver as pessoas que podem uh, eu recebo muito e-mail muita coisa, ó oh, pobre, eu estou ganhando meu dinheirinho, fazendo seus salgadinhos fazendo seus bolos isso para mim é muito importante é isso que eu me realizo uma pessoa que deu tudo de si para as pessoas que precisam, que necessitam então é um. Eu me sinto, eu me sinto bem. Orgulhosa de e você. E orgulhosa de mim mesmo. Que maravilha. Não querida. gosto muito de falar de mim, porque, sabe, Deus. Deus sabe o que faz, né? Porque jamais eu imaginaria de eu estar onde eu estou agora. Jamais. Gente, jamais. Da vida toda que você teve, né? Da dificuldade. Do sofrimento. É, eu gosto bem de lembrar. Já passou. Já passou. Graças a Deus, já passou. Agora estou numa fase maravilhosa. Você é o exemplo de quem batalhou e deu certo. Deu, graças a né? Deus. Batalhou e deu graças certo. Graças a Deus e Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devota a ela. É, chegamos aqui, tem uma Nossa Senhora tá te protegendo. Vem bem, viu, Palmeirinha? Muito obrigada, querida. Obrigada a você. Que prazer, que alegria. O prazer é meu. Estamos aguardando tudo o que ainda está por vir, que seja coisa muito boa para você, que te faça muito e feliz. É muito bom, mesmo, Você vai ver, você vai ver. <risos> obrigada, querida. Eu que agradeço vocês, agradeço o meu público maravilhoso. Vocês que estão sempre comigo, me prestigiando, ah, jornal, revista, televisão, eu agradeço muito, eu tiro o chapéu para vocês. Ah, que moral, hein? Gente, obrigada pela companhia de vocês, de todos vocês que estiveram aqui com a gente acompanhando mais esse fundo do baú hoje, com a palmeirinha, que delícia de conversa. Antes da gente encerrar, se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha para todo mundo. Você sabe que tem gente que gosta tanto da Palmeirinha? Manda esse vídeo aí pro WhatsApp, no seu Facebook, faz girar. Tá legal? Ai, ainda, ó, oh, deixa eu falar uma coisa, Fala. ah, ainda não acabou, hein? Ah. Tem um lanchinho para vocês. Lá. Oba! Vai começar a melhor parte. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo furo do baú. Palmeirinha, querida, esse é um presente pra você da vem Cosméticos, não. são os cremes deliciosos que eles Ai. fazem, diferentes, é, tudo à base de água, nanopartículas, umas coisas complicadas não. aí, só sei que é bom. Não dá coceira, não dá coceira, não dá <risos> alergia. Ai, obrigada. E agora, como a gente faz um programa de recordações, eu quero tirar uma foto com você nessa pole... Polaroid, que é daquela das antigas, não. pra gente guardar de recordação. Pra você guardar de recordação. Espero que você guarde com carinho como mais um bom momento da sua vida. Ai, que bom. Vamos esperar aparecer agora. Tem que esperar. Obrigada, viu, querida? Obrigada a você. Vai, vai, experiment... de bom. vai experimentar meu bolo, não vai? O oh, que você acha? Vamos lá agora. Vem. <risos>